Olá, it's me, Taya. Se quiseres ver como eu pintei o meu cabelo, eu só continuo a assistir. Então, vou começar. por tirar isso da caixa. Eu encomendei essa tinta pelo Amazon. Ele vem nessa caixinha. E aqui está escrito Mofa Giant Hair Coloring Material. E... Vem assim. Eu comprei a tinta vermelha. Como então, já podem ver... Eu usei um pouquinho Ele tem um cheiro Meio estranho Mas não é um cheiro mau Então, primeiro vou começar por Tirar os meus anéis Então, primeiro eu vou dividir o cabelo dividir o cabelo mais uma vez e prender o resto. Dessa forma do que descolorir e depois aplicar uma tinta Porque eu sei que eu não vou ter o tempo para estar a cuidar do cabelo A única coisa que achei mal sobre esse produto é que quando ele seca Porque isso deixa o cabelo meio úmido Quando ele seca, por vezes consegues encontrar um pouquinho de glitter vermelho na roupa se gostaram desse vídeo, não se esqueçam de comentar, partilhar, deixar um like e subscrever ao meu canal, porque tenho mais vídeos a caminho.